E o Arraial Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma trilha top Vamos lá pegar o Luciano Vamos fazer uma trilha irada hoje em Arraial Vamos começar lá na prainha Vamos até a praia do Pontal Vamos ver qual vai ser lá O tempo tá legal né, Dudu? Tá show, tempinho bom Tamo tá aí, é o Dudu, hein? Fala aí, Dudu. Você mostra aí, Dudu. Mostra a cara pra galera aí. Tamo junto. <risos> aí. Ó, o partiu o arraial, um pra quem quiser comprar, tem a venda aí, aí ó. ó. Show de bola. Partiu o arraial, galera. Hoje a gente vai pra... na prainha. Começamos lá no mirante da prainha. E depois a gente vai nos interessar perto do Pontal. Ou então o contrário, né? A gente começa pela praia do Pontal e aí depois vai pro mirante. É... Solta lá no mirante. É, pode ser. Pode ser também, né? A gente começa pelo pé do pontal uhum. e vai lá no mirante, que você ficava estacionado lá na frente. Show de bola. Show de bola. Isso é o centro de Arraial. Tá passando pelo centro. Isso aqui, galera, no verão, fica lotado, mano. Fica lotado, lotado, lotado. Você demora o quê? Uma hora Edu, pra entrar, né? Rapaz, é isso aí. Uma hora fica fica... a fila até o foguete, até nas praias, até na prainha foguete. ali. É. Fica absurdo, cara. Chegar com o já falar com ele. Fica Essa época também. agora vai começar a... a lotar já aqui. Vai, né? Vai começar as praias aí, vai. Deixa eu filmar um pouquinho lá o céu lá. lá no início já tá saindo a pontinha do céu, ó. Claro. Tá vendo? Daqui a pouco o sol tá. Pra amanhã esse sol aí já tá saindo e Se Deus quiser, mano Hoje de manhã a gente acordou era... eu acordei era às seis e pouca Aí tava muita chuva Aí eu esperei mais um pouquinho Quando deu umas sete e meia o sol saiu Aí foi aquele dia lindo A gente fez a trilha de manhã Aí marcamos o barco Quando a gente correu pro barco, cara, fechou tudo de novo Aí não deu, não rolou Não rolou nada foi essa época... Aqui, a loja aqui, ó, a nossa loja da Praia Grande, ó, que vende produtos, é ali, ó. Esse é o Mercado Princesa. Mercado Princesa é aqui, ah, galera. Lá, Esse aqui Esse é, é o El é Farol. Farol. Esse é o Farol Praia Grande. Aí teve uma festa aí dos argentinos, você chegou a ver? Eu vi, eu vi, quando a Argentina ganhou, né? Oh, os caras oh, fizeram oh, maneiro cara festa, mano pra caramba. A Argentina mereceu, né? Jogou muito. Eu, eu, eu jogou não tô muito. assim pra Argentina, eu torci assim pro Messi. Eu torci assim pro Messi também. Messi e, e o... Aquele outro é, acho que é a maioria Madrid, dos brasileiros né? torceram pro Messi. É, aquele outro jogou no Real Madrid, qual é o nome dele? É... De Maria. De Maria. De Maria ele ele também. Joga muito de também, Maria né? também joga um animal jogando aqui, cara. Jogou muito. A Argentina merecia ser Messi, merecia fechar com esse título aí. Neymar torceu pra ele, óbvio. Merecia sim. Neymar torceu pra ele. Ah, com certeza. Tem como... Luciano, parceiro de clube, né? E o, o, o Luciano Lúcio, ele é argentino, né? Então ele já vai chegar aqui na resenha, né? Ah, é verdade! Já vai, chegar, já vai chegar na resenha, já falando já que a Argentina é campeão mundial ali. Tem um amigo que é churrasqueiro, Mariano, Mariano, conhece Mariano? Muito bom, gente Sim. boa pra caramba, Mariano! É mesmo? Aí ele... Eu sou, eu sou do Cabo Galo! Ele já, ele já fala assim, eu sou do Cabo Galo! E argentino porcaria? É argentino, Argentino, ele mora aqui na frente ali, ó. Ele é na frente. Bora! Tá fechando aí. aí. Fala, aí? Argentino, louco! Toma é Argentina! Aí, ó! É aí. Ah, tudo bom, tudo bem? E aí, Dudu? Beleza! E aí? Fala, boludo. Como foi, boludo! Fala, boludo! E aí, como é que foi? Foi toque? Com Ué, a Copa do Mundo? Tá você que Você que acha aí. Eu ah, é, sei, cara. Vai ser o quê? A Chantina aí, Argentina. todo mundo doidão. Não, você pra, vê. Pra mim, Viu... eu não torci, não. Mentiroso? Não torci, Mentiroso. não, Copa do Não Com certeza, não você certeza, que, não <risos> certeza que eu torci <risos> pra França. Não torci nada? Eu torci não, pro, pro Messi, eu torci pro Tá louco? Esse aqui tá filmando, né? É ruim! É ruim, não nada, velho Ele falou que torceu pro Ronaldinho Gaúcho Torci nada, pô, torci pro Messi, velho O Messi a gente fina demais É. Viu né? o, o vídeo aí da, da Argentina, todo mundo aí não na rua? Não, não vi não, cara Não vi nada, não? Não, não eu, vi, eu vi o primeiro que você me mandou do cara Do, do cara no, no restaurante, mas do, do outro não vi não Aquele cara no restaurante eu não entendi a mulher ainda... é a mesma, Não, é a mesma coisa que manda, que manda você. O cara que tá comprando e, e fala. Nossa, que ah, tá... boi de menino! <risos> e o cara entra e tá. Entendi, entendi, entendi. Não, agora que eu não entendi. <risos> o cara que tá trabalhando e porra. fica doido. <risos> que porra é isso? Fala aí, eu deu curti muito lá a, a, a vitória da Argentina? Onde? Aqui ó? Ué! Vocês fizeram festa pelo Arraial todo? Pô? Até, queim... Até a bandeira do Brasil queimaram? Que fiquei sabendo? Não, mentira. Pô, eu vi o vídeo, hein? Eu vi o vídeo, hein? <risos> Sério? Sério, pô. Lá na Argentina. Queimando... Ah, lá na Argentina? É, queimaram a ah, bandeira do Brasil, mano. Né? Caraca, Esse não eu vi, não, vi, né? isso eu não vi, não. Queimaram a bandeira do Brasil, mano. Né? Na comemoração. Caraca, eu falei, caraca, é isso é colagem, pô. Eu tô pra eu, você. Né? Sei. Eu, eu, um país é. inteiro, uma pessoa... É verdade. Que, que faz medo, Foram uns 4 mil que fizeram, mas tudo bem. <risos> a gente morreu até não estava lá, o Pô, jogador tá de tênis. Não, eu, é verdade. Aqui, eu não vou aqui, te falar. Aqui, aqui tava na, eh, a gente estava na Orla, uh -huh. aqui na praia Grande. Uh -huh. Aí na conveniência, aí na Praça do Covo. Você já jogou aí? Eu eh, vi aí na, na conveniência. Legal. vi, vi aí na, na casa de Mate, Mat, uh -huh, Mat. aí do lado do farol. Legal. E depois fui para lá, pra, pra na conveniência, aí na Praça do Coro tava lotado lotado nem imagino que que foi em Busi são 30 mil cara Búzios é ah, muita gente é, é, vi muita viu muita gente sair viu a gente sair hum. é muito é muito é isso tem trinta mil caraca Bú. tá lotado lotado é, é, é Busi é quase distrito da Argentina é quase <laughs> é, pô é quase, é, é, quase um distrito mesmo é quase mesmo quase um distrito mas, mano, doideira, doideira. Eu não acredito que. Não, a Argentina é, que deixa centro lá ficou tomada. Né? Vocês viram aí né? o jogo? Né? É pra cá. Que, galera. É daqui. que é praia, doideira, né? que maneira, do... é. esse jeito de sofrer que tem a Argentina. Não. Dois selos no primeiro, no primeiro tempo. Só 3-3. na ah, praia aí? Parece que tava chovendo, ventando, tudo E os três saíram, a gente foi para sair Aí a gente foi, os três saíram Você entrou bem? Eu falei que você tava lá Eu te mandei mensagem Aí galera, aqui tem uns quadriciclos, ó Alguns quadriciclos saem daqui também, olha, dessa área aqui, ó Aqui é uma outra empresa, né? Nossa. A galera que procura aí, que... O sol saiu, né? aí, faz Tá de seguro aí, sai Tá sai sai aí, sol. Tá de sai? aí, Tá de doido, sai, doido tá é. Show, aí, Atravessa, atravessa, Nesse? Bora! Partiu! Você viu a parada do. Barra do... Shopping, viu? Barra Shop? O quê? Tem gente que não reconheceu no barra shopping? Ah, foi? Pô, não viu não? Maneiro não vi não! Pô, que é do cara! Eu fui pro Rio pra poder participar daquela festa lá! Foi fiz o maneiro! E aí. Foi muito maneiro! E aí. Eu esqueci a calça. Aí eu, caraca, meu irmão, a calça, como é que tá a calça? Brother, falei com o cara do Uber. Não, falei com o Renato do Transfer, que ele buscar. Renato, para em algum lugar aí, porque eu preciso comprar uma calça. Cara, Riachuelo, pode ser. Calça tal, você tem qual é a calça? Tamanho tudo. pô, vou parar aqui no barra shopping, você entra aqui, ó. O, o Riachuelo ali aqui na frente. Ele deixou quase que na frente da Riachuelo, no portão da, da frente. E entrei no barra shopping. Corri pra Riachuelo, voltei. Quando eu voltei, eu abri a caixa de perguntas no Instagram. Falei, galera, beleza? Faz a pergunta aí. Ah, menina, vai, coloca. Você acabou de passar por mim do lado do Barra Shopping. Tá de sacanagem, me reconheceu, velho, no Barra Shopping. Caraca. Aí te dou as nela, é óbvio. <risos> você, acabou, você acabou com o meu momento, por quê? Porque era pra ela ter feito o quê? Era pra ela ter parado e ter tirado foto comigo. É, Mas, é verdade, verdade, é verdade. Cara, ela vai ter que estar amor, ela, ficou pra... com vergonha, ela ficou com vergonha, ficou com vergonha. Ela Eu acho que ela tava com o marido do lado. É, pode ser, pode ser. Dá <risos> é, pra ter que estar no meu nome, né? Imagina, barra shopping cara tá no homem. Pedro, eu sou sua fã. Ó? No barra shopping. Me dá um autógrafo, tira é, foto comigo. Tira foto comigo. Ah, ali eu fiquei de bobeira. De arraial para o mundo. Arraial para o mundo. Aí, tira partiu arraial. o Arraial. Tira o boné, tira o óculos, e ele é do lado. É, velho. vai embora. O bom, é, o bom é que a trilha, a trilha tá depois de chuva, né? Ela é quase massa, não fica escorregadia não, não, não, e não, não, o gente. tênis já, já tá gastado liso, quase não escorrega. meu Deus do céu, achei que era agora. Acabei de malhar Já vem como? Vou sair no pump Aí maneiro Aí, ó Mais uma vista Aí, ó Trilhas e partiu o arraial mirante ali, ó E a gente aqui é ofegante já. Vindo por aqui também fica legal, ó. Eu gosto muito de vir por aqui, que é mais, é mais seguro, né? Do que por aqui, por onde a gente veio. Esse caminho alternativo aqui, ó, é bem mais tranquilo mais bonito. É pra montar, né? Não, a gente pode vir por aqui, entendeu? Ah, tá. Tem um caminho ali com as árvores todas fechadas, assim, ó. É lindo demais. Só que tinha que ficar mais, começar mais lá embaixo, sabe? o um carro que ficou ali a gente veio por aqui. Também dá pra fazer. Em dia que não chove, É. dá pra vir por aqui. Mas hoje, por exemplo, Pera aí, ah, Pedro, tem um besouro aí nessa. Aonde? Aqui, ó, um besourinho, ó. Ó, o besouro aí, ó. Coisa bonita. Grande? Não, coisa boba. Pequeno. Já foi. Foi. A plataforma aqui na trilha hoje. Aí passou um papa-pinto, desse tamanho aqui. papa <risos> Do nosso lado, aquela cobra? Preta. É, tem a, a preta paz. e tem a verde, né? Ah, a preta. Abaixo. É. O cara olhou. Tem tudo quanto é cor. Ah, pode escolher. Que isso aqui é sacanagem, ó, isso aqui, ó. Aí, ó. Ó, isso aí é, isso que é sacanagem. Ó. Tá vendo? A outra vista tá aí, ó. Tem foto aqui, não, né? Deixa tirar uma foto daí. Foi com a gente, né? Igual Tem armário, Galera, tem uma trilha, real a gente tá falando aqui da trilha da Marinha. Da, da. Marinha não, da. Do farol novo. Farol velho, da Ilha do Farol. É uma trilha top. A Mariana do Brasil que faz a, a, a trilha, né, eles disponibilizam guia e tal, e eles iam abrir para poder divulgar a trilha, só que até agora nada, né, a gente foi lá, os influenciadores do Arraial foram lá, a gente divulgou, fez uns vídeos maneiros pra caramba, só que até agora, por enquanto, não tá liberada não. Mas assim que liberar, eu vou, a gente vai fazer essa trilha aí da, da, do deck do, do, farol. Pô, do farol, é Poxa, top. O farol velho. O farol velho é Pô, top. É, é um visual absurdo, cara, é absurdo. Top. Aí. aí, galera, ó. aqui ó, rola tartaruga Nossa. pra caraca aqui ó. Muito, hum, tá muito tartaruga. Criada tá. das tartarugas. Criada das tartarugas. Lá do outro lado também, naquela da da, da graçainha, né? Da graçainha, lá do ah, outro sim, lado, tá ó. Tem até uma galera que faz os nortes lá e então, tal. Pô, a água tá clarinha hoje? Tá, tá mesmo, tá top. Enseada da prainha. Essa área toda aqui, galera, uma área, é uma área protegida, tá? Uma área protegida. Ser uhum. É uma área protegida. Tem que parque filmar... Estadual, parque Estadual Costa do Sol. A área toda aqui, cara, é área de preservação. Tem que Mas filmar e prestar atenção maneira. no caminho, ó. O caminho é de pedra. meu caminho é de pedra. Esse... Esse pedaço aqui é bonito pra caralho, que tira vou tirar foto aqui na frente. costumo deixar a galera ali assim, pegando essa parte. É na pedra, né? É. E, pô, fica bonito por cima. Tá. sabe que tem a pedra do rato ali? Não. Você não pegou não? Tá vendo a pedra do rato? pedra do rato? Não. É rato... É camundongo ou ratazano? É camundongo mesmo. É camundongo. É. Mesmo? Tem a pedra que parece um rato ali. E vou te falar, quem falou isso... Quem.. Se ligou na pedra, foi o final do Vander, cara. É mesmo? Saudade de Vander, Pô, cara. Deus, cara. É que vocês não conhecem o Vander. Quem, quem conheceu aí... É... Ficou pra história, né? Mas quem não conheceu o Vander, ele fazia trilhas aqui em Arraial. Era um cara espetacular, infelizmente ele faleceu na época do Covid. E deixou saudade. Mas era um amigão, um parceiraço. A gente fazia muita trilha junto. Muito Tem bom. uma foto minha no, no, no, no Instagram com ele. A trilha que a gente fez. Cara do Pô, bem do esporte, Pô, né? Cara ó. do bem demais. Aí ele, ele viu a ele que viu a pedra do rato ali e falou. Ele acha que era uma pedra ali é um rato, porque <risos> cara parece mesmo. Pedro parece a orelha, cara. sabe? De um rato assim. Ah é? Aí já tem um pessoal pescando lá embaixo. Não sei se vocês vão conseguir observar. Olha ah, o pessoal jogando a varinha. É legal vir pescar. Mas é legal também ficar atento da maré, tá? Aqui, a, aqui na, na prainha nem tanto, né? Praia grande que é mais perigoso, né, Dudu? É, praia grande é muito perigoso. É, perigoso, é. é ficar... Ainda mais que não tá um sudoeste batendo, que é as é. ondas mais fica ficar citado. Tomar muito cuidado. É ficar de olho pra não, não perder. Aqui, o Olha que tu parece? Aqui, pô, Pedro Rato aqui, ó. Parece um rato. É pô. mesmo. Tá vendo não, Dudu? É. Aqui, pô, tá vendo o Aqui, ó. Parece um rato, ó. Uma orelha de um rato. A orelha. Parece? Parece não. Ah, boa sério, parece sim, pô. Não <risos> parece não? Parece um rato aqui não, galera. Aqui. Aqui, ó. Ó. Parece um camundongo aqui, ó. Não parece não? Parece, um parece um camundongozinho, sim. pô. Um camundongo triste. <risos> <risos> Aí, galera, ó. Embora vamos nessa aí, oi, partiu Arraial Sempre que eu venho aqui com os clientes, eu dou uma, uma aula. Né? Eu, aqui. eu falo um pouco sobre isso aqui. Ó, tem umas, umas pedras aqui que são redondas, cara. E o, o Bruno, aqui, aqui ó, o Bruno, o Bruno Costa do, do YouTube, ele sempre fala sobre essas pedras redondas. Ele me explicou uma vez o que, que era... Quer dizer, a teoria dele, que ele viu na internet, explicou e eu esqueci, cara. Vou pedir pra ele explicar de novo depois. É cheio ali em cima. Não, a gente brinca que fala que é ovo de dinossauro. É, eu... Você fala que é ovo de dinossauro? Não, eu, eu pensei ia, eu que ia fosse ia cocô de cabrito. Caraca! <risos> não, eu vou te falar. Ele, ele explicou eu esqueci. Eu ia falar, tava animado pra falar e esqueci agora. Se eu levar a minha ter, eu vou falar de novo. Fazer é o que eu achei, Cabrito gente, caga redondo. É cheio pedras. <risos> Dois meninos de vídeo. É. Não falou nada. Não falei nada. <risos> <risos> Show aí, yeah. vamos lá. Ali é o Congo, olha lá, o Congo. Já viu aquele filme o Congo? Os gorilas estão tudo lá, ó. Aqueles macacos endiabrados. Onde, onde eu, eu costumo ver também, assim, essas pedras aqui, ó, é essa aqui e aquela lá da Ilha do Farol, Lúcio. Quando a gente está chegando na, na Gruta, na Gruta Azul, que eu olho para aquelas pedras, um... aquele penhasco, foi? Sim. Ali, ó, ali. Entendi, é, aqui, ó. Os quadriciclos param ali, ó. Ali... Eles pararam ali, ó. Parou ali, pô. Lembra? Sim. O quadriciclo, ali embaixo, ali. Não sabia, não. Vendo ali, ó. A galera lá embaixo, lá. Aquele lago aqui, ó, do lado esquerdo, é, é um lago da Alcalis. Era onde tinha essa. Eu acho que era essa Salmoura, aí. É a Salmoura. A não era? É. uma situação de água mais salgada, né? Era. É. E lá também tem outro, ó. Outro lago lá, lá na frente. Era isso tudo que era da Alcalis. Era isso tudo. tudo isso lá. Pessoal, ali... Aí, do penhasco, lá em Lisboa Uma... quase não dá para ver né, a né? aí ó. a galera que vier aqui também ó da montanita a galera que vem aqui para quando for fazer o passeio de barco a gente vai indo direção à Gruta do Azul olhar para as pedras ali da, da aquele penhasco da, da Ilha do Farol quem já viu o filme Avatar vai na hora lembrar Fala, caraca parece aquelas montanhas aleluia sabe qual é do filme Avatar <risos> tô ligado tô ligado porra aquele penhasco ali parece pra caramba maneiro é assim. Ah, ah. Tá... Um sol, Parece sim. Aí, Sai um pouco aí. do sol, olha só olha. a água, como é que fica. Ele vai olha lá. Ver, ó. Você... Ó, vai pra galera ali. Olha só, velho. A mancha preta lá na, na água é a nuvem passando. Ah, a, a mais escura, né? Na verdade. Coisa linda, né? É. Privilégio de assim, Deus. é uma, uma praia que de vez em quando aparece quando a maré tá bem seca, olha só aqui, ó tem uma praia nesse cantinho aqui que de vez em quando ela aparece, é um cavalinho aqui, ó ah. quer montar, gringo? <risos> <risos> é meu, quer montar? eu deixo <risos> <risos> olha, no, olha lá, olha lá, no é mansinho, mansinho aqui, ó olha só a coisa linda aí aparece a areia ali embaixo, cara é lindo demais. Né? Aparece demais a areia ali. Aí fica meio que uma praiazinha, sabe? Escondida. É bacana pra caramba. E a água tá bonita, né, velho? bonita. Tá, tá bonita. Aí, ô Dudu. O Luciano ah. tá fazendo sucesso, né? né? O último, né? O... Ah, é? É? Ah, que... a... de que? Fala a verdade, pô. Vou deixar o Instagram dele. Lá na, na, na descrição da, da, da, do vídeo, as meninas quiserem é só seguir ele. A menina tá, tá, tá solteiro, tá solteiro! É o Lute! Aí, Lute tá acabando com tudo, mano. A menina só fica mandando mensagem pra mim no Instagram, tá <risos> Faça <Pedro, passa, risos> o Instagram desse cara aí. É o Lute! Aí, aí é minha né? Quando... Eu, eu vou deixar o Instagram dele lá na... na Show na... de bola! Uh! mais praia do pontal que saiu na praia começou na prainha, né uhum. Deixa sair agora praia do pontal Essa praia aqui a galera é, que chega no arraial pensa que a prainha é a primeira praia né fica ali a o mirante e tal. só que na verdade a praia do pontal é a primeira ela fica até um pouquinho escondida né du? é fica um, escondida você passa por aquela vila né aquela, aquela casa, aquelas casas do seu lado esquerdo chegando em arraial por trás daquela vila tem um acesso da essa praia aqui lembrando que essa praia ela é a continuação da Praia do Forte em Cabo Frio, ó. Se descer um pouquinho mais, vocês vão conseguir ver lá, ó. Do outro lado, aquele... aquele Aquela orla gigante com prédios lá, ó. Lá é Cabo Frio, é a Praia do Forte. Então, a Praia do Forte, lado Daquele lado lá, o Forte São Mateus, lá do outro lado. Você vem aqui pela praia, ó. E sai aqui em Arraial, Praia do Pontal. E a é topzera. A galera que faz... É, que pratica surf, né? Inclusive, na semana retrasada... Não, dois meses, eu acho. Teve o Corona Pro... Lá em Saquarema, Aí veio uma galera de Saquarema pra cá pra surfar Aí vieram os famosinhos aí, né? É porque a gente não pode ficar divulgando Porque eles não gostam, né? Aí a gente chega lá, tem que ficar fazendo aquela resenha com eles Não sei o quê Eles não gostam de aparecer nem né, de filmar E eles vêm mais pra poder ficar de boa, né? Aí o que eles fizeram? A gente veio pra cá, a gente combinou Eles vieram A gente fez um... Um Hawaii ali Fez, fez um surf ali, umas imagens foda Ficou muito maneiro é, pô, veio a galera toda, é porque a gente não pode ficar filmando, mas é irado, é irado Quando tiver alguma coisa assim, eu vou falar pra vocês Mas toda vez que a galera, é, que rola Corona Pro, então é, rola o, o Saquarema, né, o surf lá, o WSL Eles sempre caem pra cá, o Scooby, o Renan também vem é, A galera fica muito em Arubinha também, Esse, essa galera do surf também vai muito pra Arubinha o Carlos Bulli também tá direto em Arubinha, fazendo o kite, né então a galera vem e aí a gente fez umas imagens iradas a ah, Água tava cristalina no dia, tava absurda E aí a gente fez umas imagens muito maneiras As ondas também estavam maneiras E aí, pô Aquela curvinha lá, ó Fica top Agora em Arraial O único lugar, fundo de pedra que tem É na do Pontal aqui, ó Na frente, na ilha do Pontal Aqui na frente a galera vai ver melhor Tem um fundo de pedra ali E as ondas ali quebram Mas quebra muito perfeito Tem é uma direitinha, uma esquerdinha muito, muito top Ali, ó, ali, eu acho que dá pra ver, ó. Aqueles fumeiros ali, ó. Tem a ilha do, do pontal aqui e tem os fumeiros ali, ó. olha ali é fundo de pedra, galera. aí galera que surfa aí, ó, que gosta. Com certeza quem surfa já veio pra Arraial sabe o que eu tô falando. Mas a galera que vem, que não conhece ainda, pode vir, porque é top. O cara do pontal aqui sempre rola onda, sempre. É muito difícil não ter nada aqui, é muito difícil. Qual é o nome dessa enseada aqui, Pedro? Essa aqui é a enseada do Gabriel. Enseada do Gabriel. Tem uma galera que fala sobre as teorias dessa, dessa, dessa enseada aqui. A primeira teoria, o pessoal diz aí, é que tinha uma embarcação ali, ou então um barco, não sei, que naufragou ali, o nome do barco era Gabriel. Já outros, que é o que eu acredito, tá? Falam que essa enseada aqui é porque tinha um coroa aqui chamado Gabriel, que vinha pescar aqui. Se você for lembrar, a Raial, há, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, né, mais do um que 40 anos, Pô, daqui o centro era um caminho, né? Porque não tinha esse negócio lá, era um caminho longo. Então o cara saía é. da cidade pra vir aqui pescar, ele trazia tudo, café, bolinho, aquela... aquele bolinho baco que a gente comia quando era criança, esse negócio, esse negócio todo. O cara vinha pra cá pescar, então a referência que o pessoal do Arraial usava pra essa Enseada era a Enseada do Gabriel, e aí por isso ficou o nome Enseada do Gabriel. Eu acho que essa teoria é mais plausível, mas fica a discussão, né? É. Mas eu, eu chamo o Enseado do Gabriel e falo que é por isso, entendeu? Do a outra alternativa, mas eu falo que é por isso E ela é linda é. demais Dá uma olhada só, mostra só pra galera lá É linda, é linda demais o o ciclo para por aqui também De vez em quando Pra fazer um umas imagens A água tá linda também, cara <tunho> <tunho> E nasceu de pouco. É, acabou de nascer, ó. Deu que uma semana? Uma, duas semanas isso aí? É, por aí. Sabe de aí, pouco, é. hein? Filhotinho, ó. É verdade. As pernas chegam a tremer. Parece até Bambi. Bonitinho, né, rapaz? Olha só a coisa linda. Vem o papai, vem e fala <risos> <risos> Muito cintinho né cara, Eu gosto muito de animal também Enseada do Gabriel Coisa linda Olha que coisa linda É isso aí galera, praia do Pontal E é que eu falei para vocês, ó, da... da, da hum. Do fundo de pedra ali, ó, na ilha, lá é. ilha lá, ó. Fundo é. de pedra na ilha, entendeu? Tá ali rola direto Rola direto, né e fundo ali, ó, o primeiro ali, rola as zonas viradas ali aquela curvinha também lá embaixo lá aquela curva ali que move as ondas que um é eu também canaíra agora essa praia pra caramba mas é muito marisco né na ilha Você é mariscada marisco pra caramba na ilha Dá até tem gente até que cerca é. ali faz um lance de peixe embora isso aqui então é isso vamos fazer de novo né? Fazer fotinho de Dudu aqui Olha aí, bravo, arraial. bravo Quase não tem foto em arraial, Dudu Normal, normal, agora direito, direito aqui, Não, não, direito, direito, direito lá, <risos> lá, lá, Direito, direito, direito é. Virou pra lá e pá, Vai! Normal, normal, agora, normal Aí, assim, assim, assim, assim, assim aí Olha pra lá e tacou Virou ali, papou. ganhar um close, pra lá. Tá, papou. Bora. <risos> <risos> Dá é até pra soltar pipa aqui, parceiro. Ó. <risos> Caraca, eu tenho que soltar o pipa, cara. Porra, eu, eu, eu, eu acho que nem na minha infância eu soltava pipa. Aí, gente, Deixa, ó. Olha a praia do pontal. Se liga só. Mostra pra galera. Olha a água. Linda, né, mano? Tlaxita, Lepuntada, Lacha Tlaxita, Lacha Aí, queria falar alguma coisa de espanhol pra galera, hein A galera pode saber agora, agora fala em espanhol Não, não foi, eu falo não <risos> Não, não, não quero falar, eu tô afim de falar não Tô afim de falar espanhol, não Baixar, vovô, baixar Não, baixar, vovô, vem nem para o Brasil, nossa, baixar, vovô Que mira, vovô, Mira, bobo. Que mira, vovô Messi, a gente adora você Beijo não entendi, uma vírgula, mas tá bom, mas valeu, valeu. Não, porque teve um vídeo, teve um vídeo no, no, no YouTube, viu, onde. o Messi, Messi falando, falando com, o, com o pessoal da Holanda. Que mira, mira, Bobo? que ah, mira, bobou. Achava, achava, bobou. E aí ele fala, pô, um, um, um sotaque argentino, né? Ele fala usa uma expressão muito argentina pra poder falar com os caras. E esse vídeo literalizou, depois ele foi lá na cara do, do técnico da Holanda, falou um monte de coisa lá e tal. Aí eu fico brincando <risos> ele com Luciano. Tá, é o Luciano. É, é, pro Topo que ele fez. <risos> aí eu falo com, com <risos> o Lúcio do do, do. do Messi. O Messi ficou revoltado, mano, com o pessoal da Holanda. Se <risos> contar assim inverritar. Por isso que eu, eu não gosto de ficar dando é, previsão quando eu acordo, entendeu? Se eu acordar e, e filmar alguma coisa, falar galera, daqui a pouco eu vou dar a previsão, mas vai ficar assim o dia todo? Eu não sei, mano. Pode ser que mude. Pô, o tempo Cara, tava feio. Não não. É, o tempo tava feio, preto, tudo preto, tava é horrível. Cara, eu não vou conseguir vou falar que vai, que vai ser assim. Ou então assim, a pessoa me liga às sete horas da manhã, a dica também, a galera me liga às 7 horas da manhã. E aí, vamos cancelar o passeio de barco? Tá chovendo. Eu falei, cara, espera, tem umas 9 e meia. Espera, espera. Aí sai o passeio, galera, o cara cancelou o barco, aí botou outra pessoa no lugar e fica chateado comigo. Hoje de manhã, 6 e meia da manhã, tava um tempo feio, horrível, frio pra caramba. Eu até cancelei um monte de coisa. Quando deu oito horas, o tempo abriu. sol abriu, ficou lindo. Confirmei o passeio de barco. Deu 10 e meia, passeio de barco, olha, olha como é que tá. Deu 10 e 30 passeio de barco rolou, chuva, aí a galera quis cancelar. Beleza, alguns foram, que iam embora hoje, outros vão embora só amanhã à tarde e vão fazer passeio de barco amanhã. E aí, cara, fizemos passeio de barco com alguns, a maioria vai ser para amanhã. Aí passei o tempo libera de novo, melhora, vamos fazer trilha hoje, né? No caso, a galera que não, não, não fez a trilha queria cancelar, vai fazer agora. E aí, eu falo, cara, vamos deixar agendado, deixa agendado, não corre, entendeu? Segura o horário porque, cara, muda muito, ó. Era duas da tarde, ah, uma é e meia. Ah, é imprevisível. Era uma e meia da tarde, o tempo tava horrível. Abriu sol, velho. Aí. É. Nem o protetor trouxe. Também não, ainda não bem que eu é? sou quem, moreno. Quem, quem, quem que acreditar? Ainda bem que eu sou moreno. Ainda bem. Quem que ia acreditar que o tempo tava doido daquele jeito? Que ia ficar sol? Tá linda a água, velho. Olha isso. Olha o mar, cara, como é que tá. aqui é. Aqui embaixo já fica. Um pierzinho ali, ó. Vamos tirar foto ali. Uma pesca. Tirar foto. E aqui a gente já tá chegando na praia. E lá na frente tem o um pessoal do bugre ali que encosta os bugres ali. O pessoal do passeio de bugre, né? Ser malabarista aqui. Beleza? Pessoal do passeio de bugre. Como é que tá? Tranquilo aí, né? Sol saiu, graças a Deus. Valeu, bom passeio, tá? Valeu. Aí tem uma pontezinha aqui para gente chegar até a praia, ó. A pessoa, canalzinho aqui. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Aquela galera ali, ó. Fecharam o bug agora, né? Aí tô saindo do passeio. Aí o Léo que leva. Quando fecha foto, quando fecha com foto, eu vou junto com a galera. Mas quando não tem, aí eu fico. Aí a gente faz trilha, faz outra coisa. E o Lúcio também, ó. O Luciano, a galera que fechar. Passeio também, vai encontrar o Luciano lá no, no, no barco. De barco também E logo logo na trilha também, nas trilhas também, show? E aí pode perguntar sobre a Argentina para ele aí, sobre a, a Argentina Cristina Cristina Você falar aí de futebol? É. é, a gente fala é. É. <risos> olha aí, Copa do Mundo não vai falar não, né? <risos> Depois de 60 ei, anos, ei. meu, 70, é. né? Não, eu o... nem sei, mano Mano São... um... 24, Nem nascido e... era. e pouco. É, Meu Deus do céu, não, 30 e pouco, pô. Eu pensei... Rapaz, eu vou te falar é, não sei, mano. Copa América, Finalíssima e Copa do Mundo. Tá bom, Rest 3. <risos> tá com fogo na Argentina, tá? <risos> <risos> bom, galera, a gente finalizou a trilha 3. A gente começou na prainha, na entrada da cidade, lá pelo mirante da prainha. Fizemos esse percurso top. Passa por lugares lindos ali. Finalizando na Praia do Pontal. Hoje dia, o dia tá lindo, não começou muito bem, mas tá finalizando lindo. E é isso aí. Curtiu a trilha? Fala com a gente no Instagram, segue a gente aqui na página também no YouTube, segue nós aqui. Ficar acompanhando de todos os vídeos que a gente faz, de tudo que acontece na do Cabo. E é isso aí, no mais. Beijo, tamo junto, até a próxima. Valeu!